Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa blusa de tule. E olha que linda! E ela é muito simples de fazer. Na manga e na barra, a gente usou o acabamento, o barrado do tule mesmo, né? E ela ficou super linda. Tá super em alta esse tipo de blusa aí com tule bordado, né? E este tule vocês encontram no site da Teodora Tecidos... Lembrando que tem cupom de desconto para quem é aqui do Alfinetadas da Moda. Nas compras acima de R$149,90, você tem 5% de desconto. Vou deixar o código do cupom de desconto aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Eu fiz pra combinar com esse shorts aqui, que também é do site dela, esse tecido, que é um toque de seda. E olha que lindo que ficou esse conjuntinho, tá? Um conjuntinho super elegante pra usar agora, final do ano, né? Super cara de Natal. Se você quiser fazer o shorts mais longo, você pode. Eu fiz ele curtinho porque eu tinha só um metro de tecido, então eu fiz ele mais curtinho. Vai ter vídeo desse shorts em breve pra quem quiser estar aprendendo a fazer, ok? Então, se você quiser aprender a fazer essa blusa de tule, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma blusa que venceu na votação. Eu vou fazer a blusa sem forro e aí a gente vai usar ela com uma blusinha por baixo. Pra quem gosta aí pode usar com esses sutiãs de renda que tá usando bastante, eu não uso, mas tem bastante gente que gosta, né? E esse modelo de blusa de tule tá usando muito. Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, de gente faiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direta. Direto. Eu vou aproveitar os barrados da blusa. Então, vocês vão ver aí que tanto a blusa quanto a manga vai ser barrado, tá? Então eu vou colocando aqui o molde e vou cortando Agora, a gente já vai montar a blusa. Então, você vai pegar, vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais aqui, olha, e pelos ombros, deixando a blusa já fechadinha, tá? Eu vou passar na overlock, mas se você não tiver overlock, pode passar no ponto reto da máquina normal, não tem problema. Nós vamos pegar a manga e já vamos fechar a manga também. Mesma coisa, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui, olha, pelas laterais, fechando as duas mangas, tá? Depois que a gente fechou as mangas, a gente já vai encaixar a manga na cava da blusa. E aí, a gente já vai fazer também o acabamento aqui do decote. O acabamento do decote, você tem duas opções, ou você vira aí uma vez pra dentro, olha como é tule, você vai conseguir virar, ou você coloca um viezinho do mesmo tecido ou de outro tecido que você quiser. Eu vou colocar um viezinho do mesmo tecido, tá? Mas aí, eu corto aqui com vocês e a gente vai pra máquina reta. Agora, a gente vai para overlock, Então, pessoal, olha, a blusa já está finalizada, olha, super simples de fazer e olha que gracinha que ficou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, o que que eu fiz? Eu coloquei a etiquetinha que eu recebi lá da Mania de Personalizar, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo. E aqui na gola, eu fiz o que eu falei, eu coloquei um viezinho do mesmo tecido, tá vendo, olha? E ela já ficou finalizada, super rapidinha de fazer, <cười> Esse tipo de blusa que tá usando muito, né, com esses tules bordado aqui, to toda transparente. E aí, se você quiser usar com um sutiã, você usa. E se você quiser usar com uma blusa por baixo, você usa. É, meninas, o molde vai estar disponível no meu site, do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.